Eu estou aqui com o professor Alberto Calil, ele que é coordenador do grupo de pesquisa em bibliotecas públicas aqui na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, professor, como é que se dá o trabalho do grupo de pesquisa? O que, é que vocês têm trabalhado no grupo de pesquisa? É, a, a ideia central do grupo, quando ele surge, é tentar promover um diálogo, promover uma aproximação entre aquilo que nós discutimos na academia com o que acontece no cotidiano, no mundo da, da, da, das práticas. Né? E aí, como a, o nosso foco é justamente a biblioteca pública na sociedade brasileira, a intenção é essa promoção de diálogos entre é, pesquisadores Docentes, discentes e profissionais bibliotecários ou não, que estão atuando junto às bibliotecas públicas ou que têm interesse nessa temática da biblioteca pública. Professor, a Rede Conexão Leitura está promovendo esse seminário que tem o um foco nas bibliotecas comunitárias. Como é que dialoga, como é que se dá o diálogo das bibliotecas públicas com as bibliotecas comunitárias? Ele é um diálogo que ele precisa acontecer, né? na medida em que uh, ambas unidades de informação, se nós podemos chamar assim, elas estão lidando com a possibilidade de promover para a comunidade o acesso à informação e o direito à leitura. Nesse sentido, esse diálogo ele é mais do que necessário. É, a partir desse evento aqui, o que vocês pretendem trazer de forma concreta para ampliar mais ainda essa discussão, conversar com essas pessoas que são de áreas variadas que estão aqui no evento? Eu acho que o evento já é a materialização desses esforços né? e... Uh as perspectivas futuras estão abertas justamente para que esses diálogos estejam aproximados. Acho que aqui a gente consegue reunir uh, ou ampliar aquilo que muitas vezes nós no grupo que é um grupo uh, limitado dado o número de pessoas que nós pensamos e discutimos para uh, a comunidade mais ampla e para o pessoal que atua tanto nas bibliotecas públicas uh, nas bibliotecas comunitárias e uh, docentes, discentes e outros interessados no tema. Professor, para finalizar, a gente sabe que as bibliotecas, né, assim como o Brasil, passam por uma crise muito séria, né, institucional, política, econômica E esse, isso se reflete nas bibliotecas públicas, né, em São Paulo é, tem um movimento que contesta o que seria a privatização das bibliotecas Aqui no Rio as bibliotecas parques fechada, né? como é que o senhor vê esse cenário? Eu vejo que a gente vive um momento grave, né? Em um momento em que essa mobilização é importante, mas essa mobilização tá, tem que tem que estar direcionada na para Construção e manutenção de políticas públicas, porque é, a gente enxerga que são essas políticas públicas que, é, de certa forma, garantem, entre aspas, a manutenção desses aparelhos e a, a manutenção de ações é, voltadas para essa garantia do direito à informação, do direito à leitura. Então, acho que a luta tem que ser principalmente por, pelas políticas públicas em relação às bibliotecas e ao livro e à leitura no país.